Oi, meu nome é Rosana, tenho 42 anos, trabalho na Escola Chamberlain. Atendemos crianças de 4 meses a 5 anos e residimos em Londrina. Minha formação pedagógica é o magistério e estou terminando a pedagogia. Tenho mais ou menos 16, 17 anos de experiência e mesmo com toda a experiência que eu tenho, eu sempre estou procurando adquirir novos conhecimentos. Por isso, eu fiz o curso de avaliação na educação infantil. Foi um curso muito válido, muito rico, porque avaliar compromete várias etapas né? e vários fatores, principalmente quando se trata de educação infantil. Eu fiz o curso no grupo Ênfase, muito conceituado em Londrina. A equipe é muito bem preparada, para estar passando o curso. Professora Renata, professora Michele são bem dinâmicas, são professores que têm uma clareza no falar, que você não tem dúvidas. Para mim, eu recomendo muito o grupo ENCOVI pela preocupação deles na formação continuada do professor. E eles sempre estão é, renovando os seus cursos, é, chamando os professores para que estejam participando juntos e enriquecendo seus conhecimentos.